Por que contratar se você pode automatizar com inovação digital? Alugar ao invés de comprar está cada vez mais comum, seja no ambiente pessoal ou no profissional. Pensando nisso, a SimPres desenvolveu o SaaS, Simpress as a Solution, uma plataforma de outsourcing de equipamentos e soluções que simplifica o dia a dia da sua empresa, realizando uma gestão completa e unificada do seu negócio.